Olá para você que nos acompanha na TV Campus. A nossa equipe veio até aqui, no Centro de Convenções, para falar do espetáculo de abertura da Temporada 2023 da Orquestra Sinfônica de Santa Maria. Na próxima quinta-feira, a partir das 8 horas da noite, o palco do Centro de Convenções vai receber um espetáculo repleto de atrações e convidados. Para participar, você só precisa trazer um quilo de alimento não perecível. E para falar sobre o assunto, eu estou aqui com o maestro Tita Sartor. Olá, Tita! Comece perguntando o que o público pode esperar dessa, desse evento. Isso aí. Olá a todos vocês. Como tu disseste, vai ser um espetáculo cheio de atrações. Nós teremos uh, o pianista uruguaio Miguel Lecoeder, que vai tocar a uh, Rapisódio in Blue, de Gershwin, que é um clássico da música de concerto, é um jazz. Né? Nós vamos ter uh, uma homenagem muito importante ao nosso fundador da orquestra, que é o maestro e compositor, Frederico Richter. Nós vamos tocar uma obra dele em três movimentos. E às 19 horas também nós iremos fazer a nomeação desta sala, que aqui nós estamos como sala Maestro Frederico Richter, uma homenagem muito justa ao nosso fundador. Nós também vamos contar com a presença do compositor é, aqui de Santa Maria, que agora é professor da URGS, o Dimitri Servo. Ele vai ser o nosso compositor residente do ano. Quer dizer que nós vamos tocar músicas do Dimitri, já, já tocamos no passado, e vamos tocar com mais afinco com esse ano peças do Dimit ele vai estar aqui e também vai reger uma música nós vamos tocar eu vou reger uma música dele e ele vai reger a música do Vila Lobos do Trenzinho do Caipira então um convidado muito especial e nós vamos ter também ter uma surpresa uh, que vai ser a estreia de uma de uma maestrina que eu ainda não vou dizer o nome e ela vai tocar a obra da Catarina Domenici. serão uma compositora e uma maestrina que vão ser que é uma uma surpresa para para este evento. tá uma noite cheia de atrações, muitas participações especiais e um dos pontos altos da noite é justamente a homenagem ao fundador Frederico Richter. Isso aí, o Frederico ele Assim, né? Ele ficou quase 30 anos administrando, regendo, compondo, trabalhando nessa orquestra. Então, nós devemos tudo que... esse legado que a gente tem hoje, nós estarmos aqui nesse teatro maravilhoso, esta sala, que vai se passar a chamar Sala Frederico Richter, a gente deve muita coisa a ele. Então, essa justa homenagem ao nosso fundador que ele recém passou no início do ano, né? Outra pessoa que vai participar da orquestra é a Jamile Padoim. Jamile, você é egressa aqui do curso de Música da UFSM, tem sua base de formação aqui na Orquestra Sinfônica de Santa Maria, e eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sua trajetória aqui. Então, a Orquestra Sinfônica de Santa Maria é uma orquestra escola vinculada à Pró-Reitoria de Extensão da UFSM, aos cursos de Música da UFSM, e tem como sua principal função... É... Forma, a formação né dos alunos é, para atuarem em orquestra é parte do currículo e a nossa orquestra é formada por alunos dos cursos de música basicamente e também por egressos do curso de música por é, músicos da região e a sua a sua finalidade além né de atuar junto ao público em concertos etc é realmente a formação é, orquestral né do, dos alunos. Jamile, e qual que vai ser sua função no concerto? Nesse concerto, atuarei como espala, que é o primeiro violino da orquestra, e terei a honra de reger os colegas, né, e agradeço ao maestro pela oportunidade é, de reger os colegas numa peça uh, que foi escrita por uma compositora, Catarina Domenici, então também terei essa função nesse concerto, honrosamente, e fico muito feliz. Obrigado Jamile, obrigado Tita e para você que nos acompanha em casa, lembrando, na próxima quinta-feira, dia 27, a partir das 8 horas da noite, aqui no Centro de Convenções. Até mais!